Último episódio de Minecraft a Aether. A moa laranja, ela era marcada por ser uma moa rápida. Realmente, ela é bem rápida. A branquinha, uma das bem, bem de boa também. Aqui, ó. Mano, tem mais que deveria. Tem mais que deveria. Olha a minha vida. Então, ela falou, se você quer me lutar comigo, comece a qualquer momento. Então, bora. Falta pouco. E... Boa! Boa! Derrotamos a Valkyria. Sabe, hoje é um daqueles dias que a gente fala, deu tudo errado e ainda pode piorar. Para quem não tá ligado, eu derrotei a Valkyria ontem, nesse templo aqui enorme, gigantesco. E digamos que o templo da Valkyria não tem nenhuma ilha por perto. E para voltar para casa, eu usava um coelhinho, o argudão doce. Mas não tô vendo ele mais, então não tem como voltar para casa, eu acho. Se bem que depois que eu derrotei a Valkyria, eu ganhei essa capa aqui, que faz eu ter queda lenta, olha. Quer saber? Vamos testar, vamos pular nessa ilha aqui e vamos ver se o algodão doce veio para cá. E outra coisa que não sai da minha cabeça é esses itens da Valkyria. Por mais que a Valkyria tenha vários drops legais, eu só consegui uma palma machado e uma capa. Eu queria outros itens da Valkyria. Ah, você tá aí, algodão doce. Agora sim, hein? Bora. Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Eu tô bom! Mano, e olha só que interessante! Nesse tempo que a gente saiu e entrou do mapa, as coisas bugam. Então, as nossas moas que tinham celas voltaram a ser criancinha, elas estão crescendo de novo. Só a moa laranja que persistiu, vamos combinar que isso é uma baita de uma doideira, mas eu não sei o que fazer sobre. Mas, de qualquer forma, eu tenho um objetivo. Primeiro de tudo. Dá licença, algodão doce. Deixa eu guardar todas essas coisas que a gente pegou ali na dungeon. Ó, tudo que é diferenciado eu coloquei aqui. Eu tava pensando no quê? O próximo boss que a gente pode derrotar é o que tá embaixo da nossa casa. O deus do sol. Porém, se vocês olharem aqui os itens da Valkyria, tem uma armadura completa. E pra ser sincero, eu quero essa armadura. Porque ela é melhor do que, do que de gravitite que eu tô até agora. E como eu vou enfrentar um dos bosses mais fortes, eu acho que a gente tem que estar equipado. Sem falar que se eu entrei no Aedra pra zerar o Adler, eu quero realmente zerar. Bom, uma coisa que eu posso fazer é pegar esse, esse lançador de dardo que eu tenho aqui e esse balde de veneno e misturar eles na bancada de trabalho, porque aí meu lançador de dado vai ser um lançador de dado de dardo venenoso. Aí eu tenho três opções, dardo venenoso, dardo no, é, encantado e o normal que eu não tenho aqui. O que eu quero usar é o, o venenoso mesmo para testar. Esse arco de fênix também seria bem legal de testar, mas eu não tenho flechas ainda. Se eu quiser fazer também mais dardos para o no, nosso lançador de dardos, preciso de um balde de veneno e dardos, que na real é meio chatinho de fazer. Então vamos só levar o que a gente já tem aqui por enquanto. É o Godão doce? Vamos sair em busca das nossas missões, né, não, é não moa? As opções que eu tenho são basicamente em enfrentar aquela pedra de novo que a gente já derrotou umas duas vezes e as Valquírias Vamos começar com a Valquíria porque ela é novidade pra gente. Então, vamos ver o que ela pode fornecer. Eu também tirei a minha capa da Valquíria porque ela faz o, o, o algodão doce, não dá esses pulinhos aqui, assim, ó vai a gente flutuar, mas eu posso levar a capa da invisibilidade que vai ser bem útil. Porém, por agora a gente precisa andar e vamos para o templo da Valkyria que a gente conseguiu achar nossas moas. Vocês lembram dele? Estamos aqui já no templo da Valkyria, algodão doce está em posição e o único problema é que eu esqueci de trazer as medalhas que eu já tinha. Significa que eu vou ter que ir atrás de outras, mas para ser sincero, eu não acho que isso seja um problema, não. Olha ovo de moa azul. Tem muitas coisas dos baús aqui que eu não vou pegar, porque basicamente já tem, então não vou precisar. Né? Então eu vim aqui mesmo para derrotar a Valkyria rapidão e pegar os itens que a gente vai conseguir com ela. Temos três medalhas aqui da Valkyria. Queremos mais baús com itens. Ó, conseguimos um anel de Zenith e um balde de poções, que na real é útil. tá Só falta essa daqui, então vai dar bom. Vamos lá. Aqui, ó. Valkyria, chefe, já está aqui. Então, bora para a batalha. Tá, até que não foi difícil não. Vamos abrir o baú aqui e Uh, picareta de Valquíria ah, e a luva. Hoje oh, viu coisas que eu queria aqui. Pau já tenho, né? Não vai levar não. Mas temos mais parte da armadura de Netuno também. Eu queria essas luvas de Valquíria porque eu queria saber para que, que elas servem. Ah, a armadura com de valquíria, faz a gente poder voar. Peraí, será que se eu derrotar a valquíria, pode vir a armadura dela aqui? Bom, mas eu também quero derrotar aquele boss lá que tem... Deixa eu ver se aqui é bom. Ó! Oh, quero derrotar aquele boss que fica debaixo da terra, que é uma pedra, sabe? Por causa que agora a gente tem uma picareta diferenciada, então eu quero ver só com essa picareta como que fica a batalha contra ele, sabe? Cadão doce, vamos! A parte boa é que como a gente consegue praticamente voar atualmente, achar uma dungeon dessas aqui no mapa não é tão difícil não, na real. Tô vai andar um pouco para lá, eu acho que eu vou conseguir achar uma já. Ó, oh, antes de começar a batalha aqui com o cara da, da do boss de pedra, eu vou colocar minha capa da invisibilidade. Eu quero ver o que acontece se eu abrir com baú de mímica aqui. Se ele vai me atacar, eu quero, só quero saber o que vai rolar, entendeu? Então vamos abrir aqui os baús e ver se aparece alguma mímica. É pelo jeito, não teve nenhuma, não teve nem uma para contar a história. Bom, mas a gente pode atacar o boss ainda e ver se ele vai atacar a gente, não? Não vou botar umas tochinhas aqui, né? Porque tá meio escuro, mas tá tudo bem, né? Tá, vamos testar. Vamos ver se ele vai. Pera, eu vou correr para cá, Tô totalmente invisível. Tá, ele me vê, ele me vê. Então, deixa eu tirar a capa porque eu preciso me ver também. Agora vamos testar a picareta da Valkyria pra derrotar ele. Olha, acho que tá funcionando bem. Ele tá ficando meio que paralisado no ar, vocês estão vendo? Eu não sei se é tipo assim, eu que tô mandando bem ou é feito da picareta, mas para mim ele tá ficando toda hora par paralisado no ar, sabe? Olha isso. Ó, oh, tá bem mais fácil assim que ele tá paralisado agora. <risos> ah, o meu esqueminha aqui, já que minha picareta tá ele meio lento, fica mais fácil, ó. É só andar na diagonal. Ó. Pra ser sincero, não foi difícil não dessa vez, com essa picareta tá bem mais de boinha. Conseguimos uma capa de agilidade. Uh, valeu a pena. Três itens novos. Tá, um martelo de note e um cloud staff. O que é aquilo? Ah, nossa, nasceu aqui. Tá, o que é esse cloud staff? Tem duas nuvens aqui me protegendo, talvez? V vamos ver no livrinho. É, basicamente elas funcionam assim. Elas, elas atiram bolas de neve pra me proteger. E o um martelo de note. Ó. Oh. Ó, oh. mano. Muito Doido! Pô, valeu a pena demais! Bom, eu vi que aqui perto tem dois templos da Valkyria. Vamos neles dois logo de cara, que daí a gente vai enfrentar tudo que dá ao mesmo tempo. Ainda mais porque agora a gente tem dois itens de batalha novos, fica bem mais fácil. Ah, e tem a capa da agilidade que eu tô também não testeira. né? O que essa capa faz é fazer eu subir blocos automaticamente, ó. Por exemplo, assim, ó. Não sou eu que tô apertando espaço. É, é útil não é ao mesmo tempo. Bom, ali tem dois templos da Valkyria. Vamos lá e vamos testar esses novos recursos que a gente já conseguiu. E vamos coletar mais itens da hora. Mano, agora eu animei! Agora eu animei! Bom, aqui está a Valkyria e vamos testar os nossos novos itens contra ela. Quero lutar e estou pronto. Tá, eu já peguei 20 medalhas. Agora temos 10 aqui, né? só para poder enfrentar os dois templos logo de uma vez. Tá, peraí, eu ativo isso. Tá aqui perto de mim. Tá, o coelhinho está pronto também. E agora martelo de noite que não funcionou. Ó, tá caindo gelinho. Tá, o martelo de noite não funciona muito bem nela. Bom, vai, vamos, vamos acabar com esse aqui ó, vai. Tá, estamos aqui agora com a chave de prata novamente. E vou dizer que essa batalha foi bem mais difícil, pelo fato de a gente tá com, ó, com o algodão doce aqui. Acho que atrapalhou bastante na real, mas tudo bem. Temos aqui bota e capacete da Valkyria. Então agora já podemos começar a construir ou fazer a nossa armadura de Valkyria. Vamos ver se naquele outro tempo a gente consegue o resto já. Pronto, mais uma Valkyria derrotada e... Ué, o que é isso aqui? Lightning Sword. Espada nova, dá o mesmo dano que essa de fogo. Vamos testar ela, gominha de maçã. Vascar, Regeneration Stone. Não sei o que é isso. Vou testar também. E o resto da armadura de Valkyria. Pera aí, deixa eu ver isso aqui. Agudão Do doce, dá licença rapidinho aqui. Tamo com a armadura completa de Valkyria. Pera, tem espada de Valkyria? Ah, tem essa aqui. Não, já toca essa espada, né? Ó, Daqui a gente tem tudo até a capa. A única coisa que a gente não tem da Valkyria é o disco, mas tanto faz o disco. Vamos testar essa armadura aqui. <risos> A gente pode voar igual no criativo, mas não é por muito tempo também, mas dá pra voar um pouco. Eu queria testar essa espada também, né? Mano, a gente vai conseguir todos os itens mais fortes aqui. Aqui, ó, uma mímica. Tá bom, eu tomei a conclusão que essa espada ela é barulhenta, mas ela é, obviamente, bem melhor do que a outra, mano. Meu Deus. Bom, digamos que itens não faltam mais pra gente, né? Meu Deus do céu, quanta coisa a gente acabou pegando no final de tudo. Eu tava pensando aqui, na real, levando em Conta a nossa condição PVP física atual, a gente tem uma armadura completa de valquíria. Temos um escudo, uma olha. Ele duplicou, mas Ué, duplicou Ó. pedra da regeneração. Um tesouro achado nas Dungeons de prata. Essa pedra, quando vestida, ela se sente viva saudável e ela ajuda a gente a regenerar. Eu não sei se duplicou ou se eu tive duas ao total. Bom, não vamos reclamar, né? Temos aqui nosso pedestal de ferro também. Temos algumas ferramentas de valquíria que eu não sei se eu vou utilizar ou não. Eu acho que não. E o anel de zanite que nós não vamos utilizar. Então agora amiga moa azul que pela primeira vez veio tá grande aqui em casa. Amiga moa preta rara. Amiga moa marrom do teado. Amiga moa laranja da, da árvore. E, e calma aí gente, calma aí que falta uma mano. Eu sou um ótimo pai de pet, eu não vou esquecer da, da, das minhas moas. Mano, é minha mó branca. Será que ela tá na dungeon do chefão? Não, não tá, não tá, não tá bom. Bom, de qualquer forma, daqui a pouco a gente acha ela. Que agora está na hora de enfrentar um dos chefes mais fortes do Aether, O Deus do Sol. Bom. Sem mais delongas, vamos para essa batalha que pode custar nossas vidas. Você certamente é uma alma muito encorajada e brava por ter entrado nesse local. Vai embora, humano. Você não tem objetivos aqui. Sua presença me incomoda. Você não tem medo da minha aura queimante? Eu não tenho nada para oferecer para você, idiota. Me deixa em paz. Eu acho que você é ignorante, né? Você realmente sabe quem eu sou? Eu sou o espírito do sol. E eu faço o Aether sempre estar de dia. O quanto eu estiver vivo, o sol nunca irá se pôr no Aether. O meu corpo queima com a raiva de milhares de bestas. Nenhum homem, nem herói e nem vilão pode me machucar. E você não é uma exceção. Você deseja desafiar o Deus do Sol? Você é louco. Pare de me insultar, senão você vai se arrepender. E esse é o seu final aviso. Saia agora ou prepare-se para queimar. É o seguinte, Deus do Sol. Eu não tenho medo como você desejou. Agora sua morte vai ser lenta e agonizante. Pode vim Deus do Sol. O boss final do Aether. Então esse é um dos bosses mais fortes do Aether. Vamos tentar derrotar ele aqui agora. Vamos ver o que vai dar até agora eu não acertei nenhum dano nele talvez tenha alguma mecânica especial eu esqueci meu escudo aqui não tem pro... eu não trouxe escudo mas não tem problema pera, dá dá para eu bater nessa bola de fogo que ele taca dá pera v vamos tentar em vez de bater nele tacar as coisas dele de volta nele pera vou tentar apagar essas quatro netherhack dele aqui ver se acontece alguma coisa sai de perto sai de perto vamos ver se agora dá para atacar ele não. Tá. Então, mesmo apagando fogo, eu ainda não consigo causar dano a ele. Qual é o segredo para derrotar esse Deus do Sol? Calma. Eu tô achando que essas bolas aqui que ele tá atacando é o segredo. Só que como vocês podem ver, elas andam de forma muito estranha. Tem que achar a oportunidade perfeita para jogar uma nele. Ó, ele que jogou essa bola azul aqui. Não fui eu. Pera aí. Acertei. Boa. Conseguimos. Tá, pera. Ele ele chamou algum subordinado aqui para defender. Tá. Descobri já então. Tá, então temos que acertar essas bolas de gelo que ele solta de vez em quando. Não sei por qual motivo. Agora que eu já entendi a fraqueza dele, é o primeiro parceiro que ele der, ele vai ser atacado. Ó, já toma outra. agora tem que acertar esse soldado de, de fogo que ele solta. Boa. Boa, boa, boa, boa, boa. Tá, já foi, já foi um pouco da vida dele. Tá, de novo, boa. Toma a martelada do Note aí, vai. Mano, já foi metade da vida dele. Aqui pra frente é só ter sorte que vai estar tá tudo certo aqui, ó. Toma, errei. Calma, tem aquela ali, tem aquela Errei, tá, calma, calma, calma. Metade da vida dele já foi. A parte mais difícil já foi, teoricamente, que era aprender a derrotar o boss. Agora, Vertelutra. Você tá ferrado. Foi, boa. Tá boa, come aqui. Boa! Eu percebi que o meu maior problema atualmente é esse bichinho, porque ele é a única coisa que me dá dano. Então, vamos esquivar dele sempre. Agora, voltar a atacar o boss. Olha a vida dele. Tá indo, tá indo. um cara que era pra ser tão forte, não era para ele não, não ter coragem de me bater, né? Ele só pede ajudinha pros outros, né? Essas nuvens que eu tô aqui estão me atrapalhando no final. Vou paralisar elas. Boa! Tá, a vida dele tá diminuindo cada vez mais. Boa, derrotamos. Tá, agora é só derrotar ele. Vai, bora. Se eu tivesse aquele arco da Fênix lá, agora ia ser bom. Mas calma, falta pouco. Vou bater na parede. Arrumar o curso e. Tome! Yo! Pode vir, pode vir, pode vir que acabou agora. Boa! E ele falou: "Está um pouco gelado. Esse é o sentimento da dor?". Com isso, ganhamos a chave de ouro, derrotamos o bode de ouro e liberamos a conquista secreta de derrotar o boss de platina. Ganhamos o altar do sol e uma chave de ouro. Com isso, temos um peitoral de obsidiana, coisa nova, um capacete de fênix, uma luva de gravitite, um life shard e um iron bubble. Vamos ver para que, que serve isso aqui tudo. Bom, com essa armadura da fênix, se a gente encostar na água, ela vira de obsidiana e com ela completa, a gente ganha resistência ao fogo. Já a obsidiana, ela basicamente é uma das armaduras mais fortes de todas. Porém, eu acho que eu prefiro a de valquíria por enquanto. O life shard um item muito raro encontrado nessas danças de ouro e usando ele, você vai ganhar um coração extra permanente, tá? A iron um bubble, um uma coisa que é comum de se achar nas dungeons e faz eu poder respirar na água por mais tempo que o normal. E o altar do sol, com ele a gente pode controlar o tempo. Então vamos começar assim: <risos> ganhamos mais um coração, muito bom. E temos o altar do sol. Aparentemente, agora no aether é possível ficar de noite, alguma coisa assim, né? Vamos ver. Tá falando que o sol continua se movendo na posição correta. Bom, vou pesquisar um pouco ainda sobre o que eu posso ou não fazer com esse item, mas. Agora só falta derrotar o último boss. Aquela baleia voadora, tá ligado, Moa? Gudão Doce, nessa batalha final você vai comigo, fechou? Bom, vejo vocês amanhã pra última batalha.